Olá, é a minha bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu acho que vocês já deram conta o que será o conteúdo desse vídeo. Eu vou fazer uma tatuagem. E sinceramente, eu estou um pouquinho nervosa. Perdi o primeiro comboio, agora estou à espera do próximo comboio. Hey, guys! It's me, Maura! <risos> estou nervosa por ela. Ela não está assim tão nervosa, mas eu estou. Ontem estava a pensar é sobre isso. Ai, eu, então, chorei. Choraste por quê? <risos> porque a vida? eu acho que ela vai gostar do resultado Super excited for it E também estou muito honrada De deixar de fazer parte dessa experiência Sim, uh -huh. estou yeah, mesmo Sei que será algo super emocionante E, sim, yeah, sei que o significado Por trás da tatuagem É, é muito pessoal para ela Então estou entusiasmada por fazer parte desse processo E dá emotional support Sim, yeah, porque vai doer não vai nada doer, eu não vou pensar assim. Mas podes segurar mas sabe, a minha mão. Mas sabes o quê? Sabes o quê? Muita gente diz, ah não, XXXY x, x, x y, Mas quando chegou a minha vez não doeu. Portanto, acho que talvez vai doer. Eu acho que talvez vai ser um desconforto. Ainda bem que não é uma tatuagem muito grande. Mas podes segurar a minha mão. Não quero. Be tuned e acompanhe o processo. Vai, for Bye. now. For... Olá. Então, como é que estás a te sentir? Estás Estou muito nervosa porque eu não gosto de agulhas. Então, por que tu viste fazer isso? Porque dor passa. Ah, é? Estás yeah. Faz Estou sim. Ontem eu não estava, mas hoje estou. Agora estou. Como é que em gostos sentiram fazer gosto? Poderosa. Ok, não poderosa, mas mais corajosa. Eu tenho muita coragem, mas me falta chill. <risos> Então com essa tatuagem vou lembrar sempre para estar calma. Oh, queres falar um pouco do significado traz a tatuagem? Eu vou tatuar a palavra serenidade porque eu sou muito ansiosa e antes de qualquer evento grande, meu pai sempre dizia serenidade, serenidade, serenidade e é algo que eu repito várias vezes na cabeça, especialmente quando estou numa situação de alta tensão ou algo muito desconfortável. Achas que vais te sentir Eu acho que estarei mais consciente sobre as coisas que vou fazer, então será como tipo, se tivesse a presença dele? Então, acho que é isso. Aqui está a cheirar a, a coisa. A, a coisa. Álcool em gel. Gosto dessa cheira. Amor é estranho. Es tipo, escolhi o desenho da minha tatuagem escolheu isso? Só agora. Yeah, Sim, send it. Eu pedi uma coisa e depois eu tipo, mudei de ideia. Eu pedi ela para fazer tipo, diferentes coisas. Mas isso fica por baixo de uma igreja. Não por baixo do lado, mas da igreja. O que você Eu não gosto dessa fonte. <laughs> yeah. Parece muito. Right. Yeah, mm -hmm. muito like, muito muito serious. I am a serious person. Do you want to be serious with your tattoo too? Let's think. Yeah. <laughs> What do you think about this one? Yeah. I think I'm going to go with this one. Is it possible to make it close? arrepender mas sei lá é algo muito muito marcante para mim algo muito sei lá tipo muito forte para mim porque normalmente eu não sou a pessoa que gosta de fazer essas, esse tipo de coisas eu aprecio mas normalmente não faço então se me dissessem no ano passado ah não tá vai fazer uma tatuagem acho que iria rir Tipo, na cara da pessoa, like, hahaha, és muito engraçado. Está-te fazer tão uma Sinceramente, eu não sei. Porque adoro. Um, eu sei que vai passar rápido e provavelmente não vai me doer muito. Porque eu tenho um pouquinho de carne aqui no poço. Muita carne, eu acho. Uau! <laughs> More to the left? My left? Yes, right yes over here. Yeah. I had to think for a while. <laughs> a little <laughs> bit. <laughs> so, look forward. I actually hate the smell. <laughs> Então, oh, guys, a tatuagem vai ficar assim. Serenidade. Ela não pode se mexer, tem que ficar assim. Não ouvi porquê. Nós estamos à espera da senhora e ela tem que ficar assim, não pode mexer, ficar assim. Eu tenho a hand mão for a minha Agora vai sentar porque ficou cansada. Cansada? <laughs> ansiosa. Ah, ansiosa. Sabes, <tossos> quando tu estás ansiosa, eu vou andar face back and forth. Ah, ah, eu não consigo. Isso me deixa mais ansiosa ainda. That's what I do quando tu ansiosa. You do that. I don't, I don't, I don't like who pieces back and forth até. Me deixa mais ansiosa. Focus me down. Quando eu fico parada, tipo, sinto que a ansiedade está toda a sessão tem. Eu quando estou parada, sinto que, tipo, está tudo mais controlado. Eu estou aí back and forth, back and forth. Se calhar o Y aura como é que vocês lidam com a vossa ansiedade? Nós sempre tipo, não lidamos com a nossa. <laughs> so, so, é mais para nós. Nos ajudem. Comentem. Como é que nós podemos. Rir? It does hurt a lot. Mm -hmm. Wow. Yeah, it's I a little wonder if Yeah, my <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> okay, you can hold my hand. Okay, you're good, but don't measure much. Because oh, the secret is, don't move a lot, because then I'll be done faster and you feel less pain. Okay. But, like, what type of. Oh, oh, oh, <laughs> <laughs> like, what type of pain is it? Like, is it like, like, like, so aching? Like, you know, like, it's burn. It's more of like a burning sensation. Oh. Oh, okay. <laughs> okay, I would a look at it. Oh. oh okay. I, I was waiting. Oh, okay. Okay. <laughs> It's a little bit of like pressure just yeah. Ooh. Ooh. but it's this. So basically, that's what it is, right? But... I have Guys, she's holding my... Can you hold my <mom>. hand? <laughs> <laughs> my <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Okay. Okay. I can get it. <laughs> so the secret is okay. don't move. Okay. So I can be done faster, and the lines will be like way better. Yeah. I'm just a very tense person, and I shake when I'm very, very anxious. It's okay. I'm I'm sweating inside. My feeling is I I'm feeling really I'm feeling really I'm feeling really a little bit. I understand. You're making it sound so peaceful, though. I might just get myself one of those. Like, which needles hurt more, the fine line one or the bigger ones? Personally, I think fine line hurts a little bit more. Mm -hmm. Because, like, it's so thin, it's trying to go it's really, really deep, deep, deep into the deep deep deep deep. Deep. The thick ones also hurt a lot. So I think I'm expecting, you know, to hurry because it's so thick. So push This one like, but it's inside, not outside. A little moisture. I say that's good. I sweat <laughs> and like, start shaking. You should see me at the dentist. The needle, I did it. Uh -oh. yeah. Not yet. Oh, okay. I'm just checking it again. Tiara, got too. we're going to get. <laughs> you Okay. Oh, I'm gonna give you the rundown mm -hmm. of how to treat your tattoo, it's pretty simple, mm -hmm. honestly, especially this one because it's a tiny one um, Basically, you're gonna have to take a lot of care of it, but it's simple, you know, it's a fine line of... <laughs> I got my tattoo I want to be very good, very good tattoo Do you have to be No, no regrets! Não regresses! Estou me sentindo bem, teddy, acordado. Numa eu... escala de 0 a 10, classifica a tua dor: 3. 3 só! Foi um desconforto. Foi um, uma sensação muito estranha muito, muito estranha. Agora nem consigo descrever o que aconteceu. Mas também. E eu acho que foi um 3. Simplesmente foi muito estranho. Nunca senti algo assim. As partes são a arder que as outras. E, mas não é uma dor que tipo, eu vou dizer, oh meu Deus, vou desmaiar, vou chorar, não. Farias outra vez? Varias não. Porque eu, acho porque eu não estou a ver outra coisa para tatuar no meu corpo. Quase se não... um algo significativo. Eu não acho. Eu não gosto de ver tantas tatuagens no corpo, no meu corpo, pelo menos. Okay. Não gostaria de ver. Um, e yeah, no corpo dos outros não don't care. mas no meu corpo pelo menos se quero uma coisinha pequenina, fina. Um, yeah, é isso. Algo e algo discreto. É se não quiser mostrar que tenho tatuagem, posso passar base aqui sem problemas. É muito fixe. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever, deixar like, ativar o sininho, o comentar. Bye! Bye. Olá, it's me, Tayash é, Jum. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Você sabe. Olá, it's me, Tayash é, Jum. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Oh, oh. Não se esqueçam de deixar um like se inscrever oh, Espero que tenham gostado do vídeo. Não, não, não. Espera. <risos> A a cabeça. My hander. Espero, <laughs> ah, Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever. Espera, espera, espera, espera. Acho que se disto. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever. ansiedade. Espero que tenham gostado do vídeo. Não olha aqui, olha aqui. From... Ok. Tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam É. Me passaste. Bye! Não! Mas o okay. quê? Já que isso tantas vezes. Bye só.